Ah. pessoal, hoje vamos vou o ca, o que o Agora tem como fazer um compilado Melhores momentos do Uno. Olha o trampo que dá. Ó, tem o meu vídeo, tem o vídeo do Renan, tem o vídeo do Gabs e tem o vídeo do Guinness. Você é maluco? Então, o nosso trampo que vai dar pra esses caras vai doar. Nossa. <risos> O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer Oh, my God. Uh, não, eu eu acho bom, que cara. é mais dois vermelhos. Mais dois vermelhos, lembra? Ele tem mais dois vermelhos. Quatro vermelhos, vermelho. quer ver? Não! Não, não, não! não, não, não. Pronto. Ó mais quatro vindo. Ó mais quatro vindo. Ó mais quatro vindo. Ó mais quatro vindo. Ó mais quatro vindo. Ó mais quatro vindo. Mais quatro vindo. Mais quatro vindo. Eita! Okay. Então vamos agora, Aê, meu Deus! Vai caro, <risos> <risos> com Deus! Te Gabs! <risos> Obrigado! Ah, Pô, amorzinho! Escuta, oh, você que é 14... <risos> Meu Deus, todo dia cê tá bosta! Todo dia cê merda. nerd, oh! irmão! Vai vermelho ainda, parrinho. Aos futanos de autólio. Agora, eu coloquei a carta do mais 99. Ah, não. Não, não, separa. para, ah! Nossa, é. Cabis, meu oh, Deus! Ai, merda! Ai, merda! Ai, merda! Ai, merda! Ai, <risos> Joga mais um 99, Ringa! jogo Dança, gatinho! Dança! Ah, tá, deixa eu pensar. Acho que eu vou jogar isso aqui mesmo. Ah, ah, ah, ah, ah. Ai, olha só, o Alex fez isso. Não fui eu, ele me fez comprar. Tô, tô... Pare! Ai, que Nossa, velho. Que Gabs, Deus. para com isso, pelo amor de Deus. Eu não, eu ah, não quero. Eu quero caos do tô... se eu devolver pra você, o que acontece? Aí, eu devolvo pra você de novo! E se eu devolver de novo pra você, o que rola? Aí, alguém vai ser muito... Quem vai ser eu, por... Vermelhinho você. Toma esse vermelho aqui, seu otário! Hum. Cadê? Mamadas no meu quarto Que isso, Marinho? É a música Mama Tá, como é que joga Uno? Jogando Tá interessante ah, ok Ah Meu Deus! Meu Deus! Ah, já era! Meu Deus! Cara, vambora. vambora! Vambora, vambora! Let's go! Let's go! Let's go! Perfeito! Eu uh... já sabia que eu tomei uma ruinha só pra acabar esse.. Meu Deus! É sério, Gabs, é sério, é sério mesmo, mesmo, mesmo, mesmo, assim Você tinha, você tinha aceito, você tinha 18 mil cartas, Gabs hum. ah. Eu apertei a carta, foi a carta errada, eu, eu juro por Deus, cara Eu juro que eu apertei no mais dois e a carta foi aquela bosta, eu juro, cara Solve ah, solve só Cara, você. Nossa senhora, cara. Foi bem, pô, foi bem. Não, mas não. Não, beijo, não, não. pode, não, não pode ser verde. Dança, gatinho. Dança. <risos> conta do gato, Me perdoa, por favor. Essa porra, a conta do gado. Eu cliquei na seta. eu espaço. Eu sei, aí eles foram tomar de que foi sozinho. Daí. Nossa Eu tive o Gilberto Balsas fazendo L, mano Nossa Nossa, velho Ai e Acabou e. Acabou Acabou Acabou Acabou Acabou Acabou Acabou Vou, vou, vou. Eu, eu, eu, eu,